Salve rapaziada, começando o vídeo insano aqui pra vocês. Já chega deixando seu like. Compartilha o vídeo com seus amigos. Que é novo, tamo junto. Tô gripadão, velho. Gripadão demais. Ó pra minha voz, de Cristo. Ó, cada respirada é um puxado de catarro. É. E mano. É aquilo, né, velho? É aquilo, tá difícil. Tá. Mas dá pra aguentar. É nosso trampo, né? E lá vamos nós. Deixa o like. E me segue na CubeTV. E no Instagram também. É nós. Tamo junto. Errou até as balas. A 12 até errou as balas. Misericórdia, vamos que vamos. Ai caramba, ai caramba. Ai, ai, ai. Ai minha cabeça Já foi um de ralo Vou pegar um kit aqui, mano lá um kit porque Aquele cara lá que veio pra cá Não é o mesmo, eu acho Acho que é outro cara, mano que vamos Preciso achar só um gelinho Achei Achei o gelinho Achei Achei o bebê que vai salvar a minha vida. Porque, como vocês sabem, mano. Gelinho salva demais da conta, velho. Você no Free Fire sem gelo hoje. É a mesma coisa de você sem a comida. Faz falta? E dói muito. Porque se você correndo aberto. Você vai tomar muita bala, filho de Cristo. E vai doer. Se você ficar com fome também vai doer <risos> Entendeu? Entendeu? Que bosta, né? Meu amigo Acho que deu pra entender Acho que deu pra entender tá Tudo certo, eu acho misericórdia O quezinho Level bonitão Ai meu nariz misericórdia, Eu não aguento mais rapaziada, essa gripe tá me acabando Mas tem que fazer vídeo assim mesmo, tô fazendo live agora, que nem agora é 442 da manhã Tudo normal, tudo tranquilo, tudo de boa, mesmo passando mal, tem que trampar pô Nenhuma doença ou algo do tipo pode vencer nosso sonho né cara Não tem como isso acontecer se você tiver um foco, alguma coisa que sustente o seu sonho, você não vai desistir tão fácil. Hoje mataram ele? Ai caramba! Agora eu vi que mataram mesmo. Misericórdia! E, Ih. Ih, rapaz! Você não sabe brincar, né, filho? Uh, piu, uh, meu caro, ai. ai minha cabeça, ai minha cabeça. O cara entregou a paçoca, ele achou que eu ia ficar tranquilo, mas só que ele pulou e tomou um capim pra ficar esperto. Não faz isso, não, filho de Cristo, pelo amor de Deus, Você tirou cinco de vida, meu filho de Cristo. Não puder desse jeito afobado não, rapaz Porque na ranqueada Você vai perder uns pontinhos, filho de Cristo Pelo amor de Deus Faz isso não, rapaz Misericórdia Meu Deus do céu Caramba, mano Coitado do cara, velho Ficou sem cabeça Coitado Opa Passando um cara de por dentro Vai correr agora Não me viu ainda Vai me ver agora. Poxa, não quer de capa não. Olha. Me enganou. Joga bem, hein bem ai caramba joga bem só que entregou a paçoca mano calma filho de cristo calma que eu só tava tentando encaixar o capa não afoba assim não, rapaz Ô, oh, rapaz, pera aí, mano, calma Calma, os caras, os caras demais, mano Meu amigo, relaxa, filho de Cristo Dá uma respirada Faz, mano, faz o, o respira e solta Antes de você ruxar, mano, ó Aí tu mete o ruxadão, mano. Mas não faz, não, filho de Cristo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Eita, puxou outro aqui, ó. Caramba, esse joga bem também. Hein? Mano, os caras tá jogando bem, hein, doido. Tá, poxa. Ó, ó. Ó, ó. Afogou. Ah! Ai, foi um apelão. Tá de raio. só meu capa é tipo assim Uma só ranqueada ruchadão A maioria das vezes a gente vai pensar O que, pô Tô jogando aqui uma solo ranqueada ruchadão Matei o que? 8, sei lá, 10, não sei Ah, vou sair ruchando Todo mundo do mesmo jeito Só tem cara que não sabe ruxar, não sabe nada Mano, quando você vai ver você pode encontrar um cara que pode ser do mesmo nível que você ou melhor que você, mano. Então tem que ir tranquilo, tem que ir relaxado, dar uma respirada antes. Não pode ir de qualquer jeito, porque senão complica, velho. <coughs> que nem aqueles dois caras que, que eu troquei ali. Os caras sabiam jogar, tá jogavam um gelo rápido. O primeiro tinha uma rajada boa, uma movimentação. Só que ele afobou demais, abriu demais pra mim e tomou o um capão. Não pode fazer isso. Você não sabe quem é que tá do outro lado, entendeu? Então, dá uma relaxada Que você vai melhorar muito o seu rush Relaxa, filho de Cristo Respira E é nóis, ó oh. Ai, caramba O cara embaixo em cima É cara chato, mano O cara só fica botando a cara e tirando, mano eu não gosto quando o cara assim é chato do <coughs> Ih, rapaz, entregou a paçoca. Ficou. <risos> Panela, não vai ficar upi. Ai, ai, você <risos> entregou a paçoca, rapaz. Eu fiquei tentado, né? Você paradinho aqui, não tinha como não fazer isso, mano. Ô, oh, desculpa, mano. Você paradinho, gostosinho pra dar um capinha de panela. Aí trolou, não faz isso, não, filho de Cristo, pelo amor de Deus, não para na minha frente, não. Deus. Opa, ai. Eita Ó, oh, tem mais, tem mais Ó, oh, danja Caramba, começou o chuvão aqui, doido <coughs> Misericórdia Lá vai, o leve o capião, ó, Mais gripada ainda Misericórdia Aí deu ruim Ó, oh, oh, vem de bocão, ó ai, ai. Caramba, filho Caramba até travou. Até deu uma travada. O combo de capa nele. Ai, minha cabeça. Ai, meu crânio. Ai. Ai, minha cabeça. Leve. Ai, caramba. Opa. Calma aí, rapaz. Que não é assim não. Ah! Até puxar o capinha nele não foi não Ih, rapaz, entregou a paçoca Acho que mata esse da esquerda aqui pelo menos né? É outro, é outro É outro cara, mano Misericórdia É outro cara ou foi o do gelo? Foi o do gelo. Olha lá. Ai. Caramba. Que puxadão de capa foi esse? Opa. Trocação. Calma aí. Tô ruxando. Não, vou pegar, pedra, vou pegar pedra. Vou pegar pedra. pegar pedra que vai, me... vai ser a melhor opção. Curva infinito, Eita, caramba. Aí trolou Ei, rapaz, aí já foi Vou Pegar aqui o gelo dele Derrubei a pedra dele Agora, é só Segurar Ó, tem mais gelo Tem granada também Foi de ralo. Agora o Shadon no último. Ih, rapaz! Ih, rapaz! Já era! É nóis! Tamo junto! Deixa o like no vídeo. Compartilha o vídeo pra geral. Que, mano, essa partida foi monstro, velho. Na moral. Deixa o like, compartilha pra todo mundo que é nóis. Um beijo no coração. Então Me segue na Cub TV aí, filho de Cristo. Me segue na Cub. Beijão Fui!